Você já ouviu falar de mini-contratos? Sim, não, sim, mas não ficou claro? Bom, vem comigo porque vamos entender o que eles são, para que servem e como funcionam. Vamos lá? Para começar do início, precisamos ter clareza sobre o que são contratos futuros. Os contratos futuros, como o nome sugere, são acordos de compra e venda de um determinado produto físico ou financeiro a um determinado preço e, é claro, com vencimento em uma data futura. Existem contratos futuros de ouro, dólar, soja, índices de ações e assim por diante. Agora, partindo para os mini-contratos, eles são nada mais nada menos do que frações de 20% de contratos futuros. Assim como os contratos futuros, os mini-contratos são negociados em Bolsa. A diferença entre eles está no volume financeiro envolvido e na quantidade. Os contratos futuros de dólar e índice são negociados de 5 em 5. Já para os mini-contratos, é possível operar a partir de 1, um, o que os torna muito mais acessíveis ao investidor. Os mini-contratos podem ser utilizados com três objetivos principais. Proteção, especulação ou arbitragem. Quem opera mini contratos em busca de proteção não está preocupado em lucrar, mas sim evitar perdas. Vamos supor que um produtor de milho exporte a sua produção e receba em dólar. Assim, o lucro dele depende de quanto vale o dólar no dia da venda das suas sacas de milho. Para evitar o risco de baixa do dólar, o produtor pode vender mini contratos de dólar com a cotação que ele espera que esteja no dia da venda da sua produção. Assim, se na data o dólar estiver em baixa, ele executa os mini-contratos para proteger sua margem de lucro. Outro uso dos mini-contratos é para fins especulativos, ou seja, obter lucro com a possível variação dos preços caso ela se concretize. Funciona assim, se você acredita que determinado produto ou ativo terá um movimento de alta ou de baixa, é possível comprar ou vender mini-contratos que repliquem o movimento esperado. Por ser um tipo de negociação com base em expectativas, é um investimento arriscado. Por fim, outro uso dos mini-contratos é para arbitragem. Aqui, o investidor trabalha com a negociação de produtos e ativos que são vendidos em diferentes mercados a diferentes preços. A oportunidade está justamente em conseguir encontrar essas brechas de precificação e, assim, comprar mais barato em um e vender por um preço maior em outro e vice-versa. Entretanto, essa operação é extremamente rara para investidores que não possuam robôs ou algoritmos trabalhando a seu favor, visto que se há distorção de precificação entre os mercados, ela é corrigida em segundos pelo próprio mercado. Logo, não é fácil identificar. Os mini-contratos são instrumentos financeiros de alta liquidez. Isso quer dizer que eles são muito negociados e que o investidor consegue facilmente zerar sua posição e ter o dinheiro em conta. Entretanto, não é um investimento para iniciantes. Trata-se de uma operação voltada para perfis arrojados, ou seja, quando a expectativa de ganho é alta e o risco também. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal da Genial para receber alertas sobre outros conteúdos como este. Oh,